Fala galera, aqui quem fala é o Good trazendo aqui um vídeo de survival aventura Não, a série não morreu E junto com o Smith Ai Fala galera, aqui quem fala é o Good trazendo aqui um vídeo de survival aventura não, a Seren não morreu e ela está de volta junto com o Smith. Que sumiu por algum acaso. Ele. Não, zero fez isso. O que, que eu fiz? O <risos> que, que eu fiz? O que, que, que, que eu fiz? O que eu fiz? Falou, Ai, eu quase caia na água. Eu perdi meus <risos> a gente esqueceu de dar Keep Inventory Não Perde seus pontamentos Falou Vou lá Pegar meus pão Eu morri Morreu ha, ha, ha, ha, ha, ha. Você e nunca é vai true. fazer agora Meus pão sumirem Keep Inventory True. Eu já dei Sai da frente Que eu quero pegar meu pão Ai meu Deus eu Uh Uh Não eu pegar meu pão Não, não é por aqui ah! Por aqui, nossa, onde eu nasci, Jesus? <risos> eu não sei. Ah, maus pão. Eu não consigo pegar meus pão. Roubei. Não! Alô, otário. Meus pão, me dá meus pão. Ei, ai, ai, Meu... Dá meus pão. Vamos. Obrigado. Morrei. Pega a madeira. Ah, você roubou minha madeira. Que madeira? Eu nem peguei a árvore ainda. Nossa, que lugar bonito! Que lugar... Não, só daqui, não rouba minha madeira. Tem outra tem outra árvore aí do lado, você sabe, né? É, eu sei. Ai, gente, esse inútil aí, ó. Ele não tá com o. Não atendendo outro de itens. Por quê? Porque ele é um inútil. Oi? Eu posso pegar uma espada de diamante, viu? E se você pegar o tipo te... eu fico aqui com o servidor. Ah, eu roubei, seu <risos> <Saque>. <risos> Olha que eu pego, posso pegar uma espada de diamante, Olha hein? Olha que eu posso digitar barra Não, mentira, mentira Da barra clear nos sticks, sticks Tá, stick Pronto Vou fazer picareta Você sumiu Sumiu Meu sumiu, Deus Sumiu, sumi, sumi. Tu... <risos> Eu tô te vendo Ah galera, eu tô com o Pitfine porque meu Minecraft tava lagando muito ultimamente Olha, muito... ah, olha aqui Cadê tu? Eu tô atrás de você Mata o do gado puta, puta. Deixa eu pegar eles Ah, não peguei puta. Puta. Não, não era pra quebrar a Desculpa Seu Se ruim é só fazer isso daqui, ó Ele <risos> sumiu Ai, ai, para, para, para, para, a galinha tá nossa, olhando, nossa, você tá muito lagado para mim, tá muito lagado, a galinha tá olhando, para, para de olhar o MMA aqui. Nossa, sai daqui, sai daqui, ai, meu frango, sai daqui, nossa, combi, combi, combi, nossa, será, será que tem um pouco? Viado. Será que foi? Sendo. Travou, travou. Travou, mamãe, cresce. Eita! Meu Deus! Tá com quanto de vida? Eu não sei. Tô cheio. Mentira. Tá. Ah, é verdade, tá. Deixou no pacífico, pessoal. Trou. Eu deixei eu o posso. primeiro episódio passando pacífico. Agora eu vou minerar. Hum. Oi, Olha, eu tenho stick. Ah, para, Hora de atacar um smith. Uh! O poder da florzinha, <risos> pare! Ah! Eu para, para, para, eu ah! voltei ah! Hum. Tá, eu vou minerar, deixa de palhaçada. Eu também. Tá, eu vou naquela cachoeira que a gente tinha encontrado, tá? Nossa, eu já sei o que vou fazer. Mano, ah, meu mouse, meu mouse quando eu quero, ele tá horrível. Ah, que tá no Minecraft, ele ele tá até fundo demais nos itens. <risos> uma cachoeira natural. Eita, como você fez isso? Eu não sei. Eu só sei que é bonito. Como você fez isso? Sério? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Ah, tem um ladinho. Ah, acabou. Acabou o quê? A cachoeira. Nossa, cara. Ficou feia essa cachoeira. Não ficou não. Ficou linda. Bota não, aí nos comentários. Bonita. Bota aí nos Não, ficou bonita. Mas olha aqui, olha. Olha, olha aqui, olha. Olha aqui, ó. Ah, tá. É só quebrar esse doquinho. Ha <risos> tô na outra cachoeira primeiro. Tá, você tem picareta? Eu tenho. Então mineira aí. Você avô. também tem sufogado. Eu tenho. Eu vou minerar também. Você acha que eu vim aqui por causa do quê? Do, da pedra? Vim por causa do carvão. E eu vim por causa do ferro. Tem ferro nisso daqui? Ou oh, eu vim por causa da caverna, quero dizer. É, a caverna eu já sabia que tinha, mas o ferro não tinha. Tem uma caverna ali do outro lado, velho. É? Eu. eu vou pegar um pouquinho de pedra. Velho, o ruim do meu gravador, pra quem não conhece o Freps, ele não tem computador, então eu fico meio perdido. Então, se o episódio tem mais que 30 minutos, me desculpe, eu não sei a hora. Por que você não pegou o carvão sufogado? Simplesmente porque eu fui pegar pedra. pedra, pedra pedra a gente pode encontrar em qualquer lugar. Carvão é, má, é mais difícil do que pedra, Marcelo. Pronto, peguei carvão. Só um não dá, né? Eu peguei dois. Ah, você lembra que você estava me batendo com a espada? E agora? E agora, hein? Tá, agora eu tô com o coração. Não, você não... Ah, não. Você hum. tá com um autoclicker. Obrigado. Não, que isso? Se eu, não, eu sei que você não tá com que isso? a toque. Que Só galinha me bateu! <risos> galinha, obrigado! Agora morre! Ah meu Deus! Eu vou morrer! Ah! Ah! Ei. Por que eu recuperei tudo de vida no nada? Não sei. <risos> Vingança! Sai, sai, sai! Nossa, eu você... me mato! <risos> eu te mato! Ninguém me mata! Eu não sei <risos> o que tá acontecendo, você tá lagado! Eu tô... você também! Ah não, como se eu chover! Para de chover! Ataque tá surpresa! Enco. Sai daqui, sai daqui, sai daqui Você quer roubar meu porco <risos> Você me matou Então agora a gente tá aqui. Agora eu não sei onde é, mas o A cachoeira Ah lá, seu trouxa. Ah, não é culpa minha Você que começou essa briga Você que começou Eu não sei, mais Ah, meu Deus, eu vou morrer Não, Smith, chega, chega, chega, ya, chega, ya, chega. Ya. chega Chega, chega, chega, então, chega eu, eu achei, eu achei, eu achei eu Sei que é aí e eu sei que a galinha vai morrer agora. Tem um ovo um em cima da montanha para tipo... ganhar o hum, ovo. Você hum. tem que fazer parkour. Agora a galinha foi esperta. Ah, Será que eu não consigo? Não tá. Agora eu vou botar no normal. Smith, Era, cadê... só, pra... Era pra só pra subir na montanha, tá? Pelo amor de Deus, não desativa. Cadê não, não é quero Smith? aventura. Ah, eu não, não sei onde... o que você fez? Eu não quero modo aventura, modo sobrevivência <coughs> Ai, meu Deus. Olha onde eu tô. Você não vale. Eu ouvi você subindo no game mod. Na verdade não vi, mas você falou. Eu não falei. Zero. Eu sei, eu sei, a internet tá bem boa aí, né, Smith? É, tá muito boa, tanto é que eu tô bugado. Olha, gente, normalmente vai acontecer esses problemas. Por quê? Porque tá tendo temporal na minha casa e por causa disso. Tá, então, eu tô minerando aqui, eu tô na camada... 70. Eu não, eu estou fazendo minha casa que você nunca vai achar. Você sabe que eu faço muito bem da TP. Não, sem TP não vale. Tá. Caraca, minha casa é muito grande. Sério. Nunca vi casa maior. Tô pegando muito carvão aqui. Ah, meu Deus. Tá meio chato. Tá, hoje aqui. Onde é que é, que é essa casa? não é, você vai, ter que descobrir, filho. Não, eu tô você vai ter que descobrir não, eu tô minerando você vai ter que descobrir minha casa é daquelas pessoas pro sabe, que sabe fazer tudo no minecraft então, hum. é muito pro uhum. minha casa você não tem ideia só que para subir, né, você demora uns 10 anos. Hum, você já me deu uma dica de onde um é. É, eu sei. Ai, meu carvão. Tá Nossa, peguei muito carvão. Vamos ver nesse, nesse pico onde eu estou. Tem ferro. Eu já tô na camada 70, velho. <risos> Nossa, mas se quer evoluir rápido, evoluir rápido é muito chato. Não, Primeiro mas eu tô pegando já pega. a... Eu tô pegando pedra pra gente construir a bagulhazinha. É A montanha. É a montanha. É uma montanha de entranhas. Nossa, velho, agora eu pensei nisso me deu um nojo. Onde é que você Nossa tá, senhora, velho? Eu tô aqui eu... no com Enderman. Não! dá! Me... Sai, bicho! Sai, bicho! Sai, bicho! esse porra. vídeo eu Eu tô muito. Eu tô muito secado, velho. Porque eu tô tomando dano. Porque eu tô tomando dano. Não! <risos> e morreu. Como é que sobe? Eu não sei onde é a casa. Você ainda sabe onde é? Não, eu tenho. O que? Você ainda sabe onde é? A minha casa eu sei, agora como sobe não. Oh, meu Deus. Oh, Sarão, você... Ah, você subiu com Criativo, né, seu... Não, eu tô subindo no Survival. Galera toda tá vendo. Ah, sei, seu, seu robão. Só que eu não tô vendo nenhuma casa por aqui. Legal que eu tô chamando você de roubão E tipo, eu tinha pegado o criativo para subir Eu tinha pegado esses 32 pontos no criativo Não, mas isso foi antes, não, não tinha pegado no criativo não Esse jogo tá muito lagado Porque o Goody é um expandor Cadê, velho? Não, eu já Tem consegui muita de montanha aqui. Nossa, eu matei a mano, a montanha que a gente começou o vídeo. Onde você acha, velho? Eu tô de cara com a montanha que a gente começou o vídeo. Não tem nada lá? Tem sim. Lá no topão mesmo? Sim. Só. Nossa, só fez... achei uma caverninha bonitinha. Você fez uma estrutura? Você fez a base e coisinha da ou você só botou coisa? Tipo, baú, crafting, teve essas coisas. Não, é uma casa. Você vai procurar seu, seu folgado. Calma aí. Nossa, já tá lá em cima. Mano. Eu sim. Oh, não vou usar game mode zero, não, não Tia Petra. Nossa, como sobe nessa porcaria? Sério ou não? Ô, ah, não te bati, hein? Olha! Toma aqui. Falou! Ah, calma, mãe! Ah, mãe, você tá destruindo a montanha. Eu aí. não, tô fazendo uma escadinha. <risos> <risos> velho, eu te odeio. Eu vou te matar, velho. Uhum. Não, é porque você tá destruindo a paisagem! Eu tô fazendo uma escada pra nossa casa! Nem isso eu posso fazer mais! Você tá destruindo a paisagem! Não, Smith! Eu só Agora quero eu vou fazer fazer uma casa! Eu já fiz uma casa! Onde é que só... tá a merda da casa, então? Tá aqui. É só onde eu iniciei o vídeo. Ah, Entendeu? nossa, que bosta. É, então, melhor casa de todas. Tá, então deixa eu fazer pelo menos a escada. <risos> eu já fiz. Você já destruiu a pra... <risos> nossa! <risos> que foi isso? Paisagem mesmo? Então foda-se Pronto Agora sim tá legal Aqui. Sai Nossa, Está você me vai me derrubar da montanha agora de novo oh, Que bosta, não, para, para. Eu não... Está... Calma, quebra esse bloco Desculpa ah. Para Desculpa nossa, você fez a mesma coisa que eu? Você tem demência? Tá, agora eu vou fazer a escada de subir tem demência, mesmo. Tem demência? Tem demência? Ô, oh, Good, minha Pikachu quebrou. Toma, minha. Não, vez. minha Pikachu voltou. Toma. Não, minha Pikachu, do nada ela voltou. <risos> minha preda. eu preciso da picareta de volta que? você de... me deu eu tinha até tirado todas as minhas picaretas né? uhum. nossa, sério? sério dei até minha e picareta sei. de ferro infelizmente o Crash não te notou Tem muito carvão. Oh, Tem tipo, carvão Eu fiz uma subida bugada. Você fez uma subida bugada. Gutivals, hum. se prepare. Para... Não. O que foi? Não, eu pensei que você ia me matar. A escada da casa já está pronta. E a escada de subida já está ficando pronta. Qual é o problema? Eu não sei porque eu estou igual um retardado falando isso. Opa, por que? Eu não vou dar uma coisa Você bugou tudo a casa, já tô nossa, até. Rindo. Que, que negócio é esse? Que ah! negócio, Ai, eu Ai, morreu! Meu Deus Porque meu Deus. a nossa subida muito linda! Eu pensei, eu pensei que você tinha falado da subida muito linda do início da nossa lá em cima da montanha. Não dessa horrorosidade parecendo uma cobra. É uma cobra subindo um, um, uma montanha <risos> Mas tá bonita, não tá? Deixa eu ver que a gente até pegou de worse. <risos> tá uma boa Nossa, o Bud, você vai ver também Nossa, que... Que foi? Que merda de pedra é essa? Cobblestone Não, era pra não, estar não, casa, não, não pra estar ah! Você não conseguiu chegar no chão. Você ah. me matou. Vai! Vai! Ah, para! E morreu! <risos> para, Smith! Smith! O que você fez? <risos> você morreu! Por é que é a subida? <risos> Olhou. Não, amor, você tá estragando tudo, Nossa, Eu não tô estragando, mostra. eu tô batendo terra. São. são. São. São. São bosta. Seu bosta. Nossa, você estragou tudo a paisagem lá. Peraí, que subida mais louca. <risos> Nossa, para de falar da minha subida. Ah! <risos> Para de falar da minha subida Pera. tem que ter um bloco Aqui Estrouxa <risos> <risos> Nossa, não, Smith, para, isso vai ficar horrível para gravação. <risos> ah, não, tá, gente, ó, desculpa, porque esse good aí ele só faz meida, meida, não. meida. Ó, todo mundo aí fala nos comentários que a minha ponte ficou muito bonita. Ó, oh, viu? Nossa, que bonito. Nossa senhora. É, se botar, é, só botar se botar um, okay. é só botar... É só botar um... É só botar um grade aí pra ninguém morrer, né? <risos> é você que é retardado e morre. Ah, tira esse negócio de pedra feio, sério. Ah, por que, velho? acabou tudo, ficou uma bosta você vai de fazer pedra. terra, então? Não. Então deixa eu pegar a madeira. Você bugou tudo o negócio. Eu não buguei tudo, você que estragou nossa, tudo agora. Nossa. É, você que estragou tudo. Eu que estraguei tudo. Nossa, você Galera, começou a colocar Eu feita, vou deixar um card. Eu vou deixar, um... Feita, deixa eu vou deixar uhum. um card aí em cima de que ficar melhor. Cobblestone madeira. Não, não é isso, ó, gente, é porque assim, ó, era eu no começo era pra ficar uma, uma paisagem bonita, aí o Gude começou a colocar com o Boston e como já ficou tudo feio, eu falei, foda-se, comecei a colocar também? Pronto, feliz. Não. Ai, tô dando se a vida. <risos> Sobrevivi! Sobrevivi! <risos> Viu a gente? Tem um me troco vi. natural, viu? Ei, mãe, eu me vi! Ei, que bom! Caiu naquilo? Como você caiu naquilo? Eu não sei! Como você caiu naquele lugar? Eu juro que eu não tinha planejado, velho. Que? Eu não tinha planejado cair lá. Né? Pronto, agora a gente tem uma destina natural <risos> É só a gente tentar acertar pelo menos Não, eu enlarguei assim <risos> Enlarguei assim, pai Tão estranho isso uhum. Acho melhor a gente acabar por aqui Vem no pico se tiver aqui é né? Vem aqui no pico, da cozinha. Cheguei. Gente, a gente vai acabar no pico da neblina com essa morte. Com essa morte do Good muito bonito. Ah! Aê, vai você, é trouxa! <risos> eu não é isso, eu trouxa! Eu tô... Ah, mas você não me mata, trouxa! Vou pegar, vou cheatar tudo e pegar uma espada de Dilma e matar todo mundo. Você não é louca? Você não é <risos> louca? Ah, sou trouxa! Trouxa! <risos> Nossa! Bro! Onde eu tô? Eu não sei! Ah! Onde você tá? Pagou tudo! Ah, Nossa, você me matou agora! Eu não sei! Nossa, você Silvia... Você disse? sou o viago! Corre que o Nego tá chegando! Nego? Que <risos> Boa galera, espero que vocês, vocês tenham gostado! Opa! O que? Não aconteceu nada! Vou matar essa coadvaldita agora! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! <risos> Ai meu Deus. Você, você caiu desse? <risos> Véio, Bom, gente, não. a gente vai acabar esse vídeo aqui sem essa massa dourada. Desculpa, gente, era só pra me vingar do Kudy mesmo. É, então a gente vai acabando esse vídeo por aqui. Falou!